O mercado está extremamente indeciso, numa região importantíssima. Eu vou comentar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora, então... Vamos dar uma olhada, não esquece aí de deixar aquele like para apoiar, é muito importante mesmo. Se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever e também ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Era de quebra, participe aqui do grupo Telegram, link aqui abaixo, tem meu canal de alertas que sempre que eu não estou aqui é, postando algum conteúdo aqui no YouTube, pelo menos eu posto alguns uh, updates importantes ali no canal de alertas do Telegram, tá bom? Então vamos dar uma olhada pessoal, o Bitcoin que está fazendo aqui um fundo triplo né, no diário, Tá, então tem que ficar de olho aqui, essa região dos uh, 21.500 dólares é importante, eu comentei para vocês. A gente está mantendo suporte aqui nessa região. Só que esse candle aqui, ó, esse candle aqui, pessoal, é o problema. Tá? Ele está com candle de indecisão. É tá? um candle que eu não gosto muito aí, tá? De operar aqui. Inclusive, a gente tem uh, nessa região também candles de indecisão aqui, a gente pode ver, ó. Nessa região, teve dois, na verdade, aqui, né? Dois dias de decisão aqui nessa região, foi bem complicadinho. tá? Então é um candle complicado, pessoal, e a gente está tendo uma formação aqui, inclusive, no 4 horas, de um padrão de diamante que, inclusive, faz armadilhas. Tá? Vamos puxar aqui de uma hora para dar uma olhada. É uma, uma armadilha bem comum a gente ver esse tipo de coisa acontecer, ele, ele fazer que vai romper para cima aqui ó, e acabar rompendo para baixo, pessoal. Vamos puxar o topo, o fundo aqui, eu vou dar uma olhada. Tá, ele está exatamente agora indo buscar a região de 68. Tomem cuidado aí, tá? porque esse padrão faz muito disso. É um padrão bearish, tá? de reversão dessa tendência aqui, que poderia é... agora voltar a cair, tá, pessoal. Não estou dizendo que isso aqui vai acontecer. Tá? É só um padrão que você tem que ficar de olho. E geralmente esse padrão aqui ele é um padrão que, quando ele rompe... Ele tende a romper aqui para baixo, só que faz essa armadilha bastante aqui, tá? Na última, na última vez que eu vi esse diamante, ele fez exatamente isso, ele fez que romper para cima e foi com tudo para baixo aqui, tá, pessoal? Se rompemos para baixo, aqui a gente pode medir os alvos seguinte, ó, desse topo aqui até o fundo, do no diamante, a gente pode medir o alvo assim no rompimento, tá? Então aqui no caso levaria o preço para casa dos 20.500 dólares, caso a gente rompa para baixo, tá? Na minha opinião, se a gente perder aqui esses fundos aqui dos 21.500, tá, pessoal? Eu acho que vai ser bem complicado. É, se rompemos para cima, ele pode sim buscar aqui a região lá dos 23.400, tá? Mas, enfim, galera, tá? É um padrão que eu não gosto muito de ver num topo, né? Num fundo ele é interessante, ele mostra uma reversão de tendência. Aqui a gente teve um cone, né? Aqui um cone interessante que também... É, eu mostrei para vocês aqui no, no, no canal, né? De acabou rompendo depois para cima, tá? Escolhe aqui é bem bem importante, né? Ele mostra uma reversão de tendência e esse padrão aqui também ele é um, um padrão de reversão de tendência, tá, galera? Então tem que ficar atento, por isso que é um, um padrão complicado que ele, ele é. Mostra uma certa indefinição aqui do mercado, tá? E geralmente, quando tá no topo aqui, ele acaba é, revertendo, tá bom? Mas, de novo, eu não tô dizendo isso vai acontecer, tem que esperar o rompimento, tá, galera? Tem que esperar o rompimento aqui. Eu acho que vocês não podem se afobar, tá? É. Então é isso, galera. Assim, se romper para cima aqui, eu acho que na verdade, para mim, rompendo o Bitcoin rompendo acima dos 23 aqui, pode ficar interessante a coisa, tá? Daí não é minha opinião. A gente vai buscar o alvo aqui no diário, que daria esse alvo aqui, na minha opinião, desse fundo triplo que tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Então seria o Bitcoin pegar a casa aqui próximo dos 25 mil dólares, 24.500, tá? É o que eu estou de olho aqui agora. Se a gente romper os 23. Tá bom, galera? Inclusive, a gente tem aqui no pontos, nos pontos de liquidação da, da BitMEX, comentei para vocês no vídeo de ontem sobre isso, né? A gente tem então aqui esses, esses pools de liquidação aqui, tá? Então, o Bitcoin pode ser traído para essa região aqui, tá bom, pessoal? Mas não é só isso, não, tá? Tem que ficar atento aqui também, porque a gente tem. Uh, vou até mostrar essa ferramenta para vocês aqui, né? Que vocês já, já conhece A gente tem bastante pool de liquidação abaixo aqui na Binance, né? Inclusive, até a região aqui próxima dos. Aqui eu vou mostrar para vocês, a região dos 20.500, 20.600 tem pools de criação enormes aqui, tá? Inclusive, aqui tem uma ferramenta nova da, da Block que eu quero ver se faça um vídeo hoje no treinamento lá, que é um treinamento gratuito, tá galera? Não estou vendendo treinamento para vocês aqui, isso aqui é uma ferramenta que eu estou trazendo aqui no canal, eu quero que vocês aprendam a usar ela, tá? É bem interessante, mostra que essa região aqui, a região dos 20.000, Uh, aqui é 21 20.100 mais ou menos aqui pessoal a gente tem uh, bilhões aqui de dólares aqui em liquidação aqui tá o que mostra aqui nesse nessa ferramenta nova aqui da que é o hitmap de eh, níveis de liquidação da da aqui da binance tá pessoal bem interessante mesmo essa ferramenta né mostra certinho aqui os pontos de liquidação importantes que o preço é atraído eu vejo faço um vídeo para vocês aí inclusive hoje no treinamento sobre isso tá galera então tem que tomar cuidado aqui nesse, nesse padrão, tá? Esse padrão tá me deixando uh, apreensivo, não tô gostando disso aqui, honestamente falando pra vocês. Tá? E a última vez que o, que o Bitcoin fez isso aqui, pessoal, a gente foi para baixo com tudo, tá? É, de novo, né? Passado não é garantia de futuro, tá bom, galera? Mas aqui, ó, tivemos resistência agora, exatamente agora na região de 68, tá? Então tome cuidado aí. Tá, eu acho que o mercado o sentimento tá ainda tá bullish na minha opinião, tá? Tá bem indeciso também, vamos puxar aqui o TRDR, vou mostrar para vocês, a gente tá, na verdade, que até inclusive liquidando uh, longs aqui, ó. Liquidando o pessoal do longs aqui e tem compra venda mercado, tá? Tá bem complicadinho aqui, tá, pessoal? Tá um mercado bem indeciso, dá para ver, tá? O long short ratio tá tá tá tá, tá baixo aqui ainda. Né, subindo agora nesse momento tá mas o on-peter está descendo tá confuso aqui tá não consigo tirar uma conclusão aqui dos indicadores de sentimento nesse momento é, não quer dizer que o long-short ratio está ele tá baixo que a gente vai continuar subindo não tá galera não não não se não se iludam com isso aí tá acho que não, não é não um indicador que vai mostrar para a gente aqui a gente vai continuar subindo e lembrando que semana que vem aqui ó mais ou menos aí em cerca de uma semana a gente vai ter o pronunciamento do fed lá tá galera então é complicado complicado aí tá e para piorar parece que é, não tenho a informação exata para passar para vocês, eu vou me informar aqui agora disso e vou avisar no Telegram, tá? Parece que a Rússia está cortando o gás lá da Europa, tá, galera? Isso pode dar problema no, nos mercados aí. Eu acabei de ver aqui uma, uma notícia aí, eu vou ver se eu, eu vou verificar se essa informação é real, mas parece que deu um problema na Ucrânia lá que, que destruiu uma ponte e, e a Rússia está cortando o gás da Europa. Isso pode botar aí. É gerar problemas para o mercado, tá galera? Fiquem de olho aí nessa, nessa questão da Rússia, acho que é um ponto importante, e também temos o pronunciamento da semana que vem aí, eu, eu não sei se o Bitcoin vai conseguir tomar uma decisão importante de romper para cima aqui agora nesse momento, tá? Realmente, só se for para buscar aqui liquidez nessas regiões aí, tá? Eu acho que... É uma região que eu tô interessado em shortar se o Bitcoin buscar rapidamente essa região dos 25 aqui, tá galera? Então, continuo nessa, nessa mesma ideia, né? E à medida que, isso, que o preço for movimentando aqui, eu vou avisando para vocês, tá? Então, eu acho que a estratégia é a seguinte, se a gente conseguir romper os 23 aqui, a gente pode, dependendo aqui, fazendo esse pivô, né? Conseguindo romper aqui para cima, a gente pode avaliar aqui, se o sentimento der condições, a gente buscar o long até a região dos 25, se a gente perder aqui, pessoal, os 21.500, eu acho que Bitcoin vai lá para casa dos 20.500, tá? E um pouquinho mais abaixo, talvez... É, enfim, galera, bem complicado, né? No diário aqui, ó, a gente, importante lembrar que a gente tá nesse canal, né? a gente tem esse canalzinho aqui, ó, no diário, né? É, fiquem de olho, a gente rompeu pra cima aqui agora, né? Com um certo volume aí, rompemos para cima, e estamos mantendo suporte, tá? Então, pra mim, essa região aqui dos 21.500 é, 21 é a chave aí, né? Por, por nesse momento aí, tá, pessoal? Mas fiquem de olho, tá? Esse é um padrão aqui que tá me preocupando, não tô gostando muito, uh, tá, galera? Não quero que deixar vocês aí. Uh, é, no caso, perish, tá nessa ideia, mas tem que tomar cuidado aí. Que o mercado faz esse tipo de armadilha aí, tá? Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a sp 500 aqui, o índice do dólar. Antes de, antes de continuar aqui, pessoal, não se esqueçam que a Prime SBT tá dando 7 mil dólares de bônus aqui, tá? Até 7 mil dólares, usando o cupom André Fault Link aqui na descrição, comentário fixado. É uma corretora muito boa aqui. Você pode, inclusive, operar Forex aqui, a Prime, a, operar a sp 500 aqui, muita coisa, usando a sua margem em Bitcoin, tá, pessoal? Inclusive, eles têm aqui também copy trading que eu quero fazer um vídeo para vocês ainda, tá devendo aí, tá? Como como usar esse copy trade deles que é bem bacana, tá bom. Então use o cupom aí se você quiser aproveitar essa promoção. E realmente, a corretora aqui é bem bacana aqui, tá? Então, galera, vamos falar aqui para mim sobre o início dólar. O índice do dólar tá caindo aqui agora, né? A gente tá perdendo aqui, fazendo alguns pivôs de baixa interessantes. Esse aqui é isso um, aqui, é um bom sinal, né? Só que é um sinal que eu acho que o mercado devia estar tá reagindo bem melhor a isso, né? Está isso me preocupando. Uh, a SP500 aqui não conseguiu ainda romper, uh, ficar acima da região dos 4 mil pontos. Eu acho que a SP500 dando, dando um pump aqui para cima, fique de olho, o mercado pode dar uma respirada, tá galera? Mas eu acho que antes disso aqui, a gente está nesse momento de indecisão, uh, eu acho um pouquinho complicado, é melhor observar e esperar o, o, o preço aí, né, tomar uma decisão e a gente reagir, uh, né, no, reagir no mercado aí, se o sentimento confirmar para o lado correto aí, tá? Eu acho que... Acho que essa é a dica aí agora, esperar o mercado tomar a decisão, ver se o sentimento está uh, colaborando aqui né, para essa decisão que a empresa está fazendo e a gente daí tomar a decisão. Eu vou avisar para vocês no Telegram, se eu puder aqui, se eu estiver de olho, no gráfico aviso para vocês, então participem, tá? link aqui abaixo, qualquer novidade eu aviso vocês aí uh, urgente aqui no Telegram, beleza galera? Então por hoje é isso, espero que vocês tenham aí gostado do vídeo e a gente se vê aí qualquer novidade, tá bom? Um abraço!